Pedrão, você perdeu o pedido de namoro que eu fiz pra Rose. Fez um pedido de namoro? Claro é, é que eu você acredita É mesmo? E você não aceitou é, não, né, Rose? Claro. Deus ali, Deus o livre. Eu aceitei, eu Puta aceitou. que pariu, Rose, aí é foda. Nossa, você foi pedido namoro? Que amor! Então não foi? Nossa, eu adoraria não. ser pedido de namoro também. Caraca, mano. Nossa, eu amaria ser pedido de namoro. Nossa, é a coisa que eu mais queria, ser pedido de namoro. Ah, então dorme, desgraça. É, tô então vendo que eu carro. vou ter que pedir alguém Quer namorar com nós? Quer namorar com Quero. a Quero! Quero! Aí! Pera, qual Vamos, dos dois? Bom. Os dois tá bom também. <risos> tá. Então é isso. Deixou, eles. então. A gente é um... Como é que se fala? Um padrezão. Quarteto, Quadrado, né? <risos> então dorme, desgraça. Ué, se é o sonho, dorme pra viver o sonho, né? Oi, oh, eu mandei bem no Dorme, então, então Dorme desgraça, né? Quando ela falou que o sonho dela. Nossa, É muito <risos> romântico esse né? é é cara. <risos> mandei bem, mandei bem, mandei bem. Ô, furar o pneu desse cara de aqui, à toa, ó. A toa, a Ah, esse aí <risos> matou um coelho esses tempos aí, não prestou socorro. Serão? Como é que você sabe? Ah, conheço. Mudrou, né? é. É por você.